Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Débora. e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo. No vídeo de hoje eu tô fazendo um vlog aqui pra vocês, mais um vlog na realidade. Eu fiz outro que vai estar tá aqui em cima nos cards ou então aqui na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, primeiro dia de aula. O Isaac e o Simon já saíram, o Simon levou ele lá pra creche e o Simon também foi para a escola hoje, o Simon está tá ainda estudando, aqui é dividido, então, por exemplo, se você começa a estudar, são quatro anos de estudo, se você já encontrar um estágio, uma empresa que queira te contratar, mas você sai totalmente da escola e só vai trabalhar, você faz aquilo que você está estudando, né, mas como trabalho. E aí, depois de umas semanas, você volta de novo a escola, estuda mais um pouco, faz prova, termina e volta de novo pro trabalho. Então, o Simon ficou... Tá ainda nessa, né? Ele termina lá pra maio, eu acho, abril, maio. Ele vai terminar a escola e aí ele vai poder começar realmente a trabalhar e aí ele ganha um pouquinho mais, né? Eles pagam um pouquinho mais. Eu estou fazendo como se fosse um supletivo... É aqui na Dinamarca, para eu poder entrar num curso profissionalizante. Então, eu preciso terminar esse supletivo. Então, eu preciso preencher algumas horas. Para isso, eu escolhi é, inglês e o curso de dinamarquês. Então, eu tenho aí durante a semana algumas horas de estudo que eu preciso cumprir, porque aqui na Dinamarca você recebe para estudar. Tá? Então, eles todo mês te mandam um dinheiro para que você... Estude. Então, se você não pode trabalhar, então você pode estudar. Nesse caso, eu só posso estudar. Não posso. Eu posso ter algumas horas de, de trabalho, sim, mas aí eu tenho que preencher um valor por mês também. Eu não posso se eu, é, trabalhar muito, né? E receber mais do que é o permitido, eu paro de receber essa ajuda do governo, né? Porque não faz sentido você receber uma ajuda do governo se você tem o suficiente para sobreviver. O legal daqui é isso, né? Que a Dinamarca ela é um, um dos países que... Eu acho que talvez o único país que paga para você estudar. Aqui eles acreditam que todas as pessoas têm direito à educação. Então, desde o mais pobre ao mais rico, todas as pessoas têm o direito a estudar. Então, se eu escolher um estudo é, comum de uma pessoa rica, de uma família rica, a Dinamarca vai, pra, vai pagar para mim para que eu tenha essa oportunidade de estudar, porque todas as pessoas têm o direito de estudo aqui. Então, você não tem essa desculpa, ah, não tenho dinheiro, por isso eu não estudei. Sim, você tem dinheiro porque o governo pode pagar para você e você pode sim estudar e ir para a escola. Então, é um ponto bem legal aqui e algo que eu vejo, claro que a gente paga né é, de volta esse dinheiro, mas a gente não paga como financiamento. Eu não, não peguei esse dinheiro, ele é financiado para mim e eu vou pagando, vai, vou pagando tipo, eu não sinto que eu tenho uma dívida com o governo pagando de volta esse dinheiro. Na realidade, esse dinheiro ele é pago com os impostos, então se eu começar a trabalhar, eu vou pagar os meus impostos que aqui o imposto é bem alto é, para todas as pessoas também e, e acho que é um pouco mais caro para os mais ricos e um pouco mais barato para os mais pobres por um lado você está pagando de volta o governo tudo aquilo que ele pagou para você mas isso não vem como um, um peso de uma dívida enorme que você tem com, com o governo então você só vai pagar se você trabalhar se você tiver um trabalho e aí você vai pagar os impostos, que na realidade é assim, né? Se você ficar sem trabalho, o governo não vai te cobrar esse dinheiro que pagou dos seus estudos, mas você também não vai ter o que comer, não vai ter onde viver, então você precisa trabalhar. Então é meio que assim, a gente paga de volta, mas você não sente que você tem uma dívida enorme para pagar depois dos seus estudos. E foi só uma explicaçãozinha de como funciona a educação aqui, né, o sistema de educação aqui na Dinamarca, que vale para todas as pessoas esse, esse, esse sistema, tanto para o rico, quanto o pobre, quanto o estrangeiro, como eu, como os é, refugiados e todo mundo. Então, ele serve esse sistema para todo mundo. É isso, eu vou terminar aqui porque eu vou chegar atrasada, porque eu já, já tô na hora, eu falei demais. Gente, saindo de casa aqui, quer dizer, saindo aqui de trás não do quartinho que eu deixo minha bike. Tá uma chuvinha bem chata. Eu tô com uma blusa que é impermeável, uma calça também que é impermeável e luvas impermeáveis porque não dá para ficar molhado no frio o dia inteiro. Gente, cheguei na escola. Tô tipo chegando na hora, né? Tô no horário, né? tô atrasada. Algumas as salas abertas. Um pouco da escola Na verdade eu confundi O horário o, Eu coloquei a data errada Hoje é dia 9 Eu tava olhando o esquema do dia 16 Então eu tenho aula de Dinamarquesa agora E E eu nem sabia Mas que bom Que aí pelo menos eu vou mostrar pra vocês como que é um pouquinho Da aula aqui em dinamarquês E procurar um lugar aqui para sentar. Vou sentar aqui, o pessoal tá falando em outra língua, tem gente falando em dinamarquês, tem gente falando é, inglês. Mistureva toda, mas estamos aqui, gente. Vamos ver se o pessoal deixa eu filmar elas. Pelo menos as minhas amigas aqui. E é isso. Cheguei, tirar. <risos> Eu fiz um vídeo para o meu canal. Então, é isso, gente, a sala de aula. Vou mostrar aqui rapidinho. Sala de aula para as meninas, não sei se elas gostam de ser filmadas, mas depois eu pergunto para elas se elas deixarem. Aí eu filmo a sala também, tá? Vou perguntar aqui. É Cadra um <risos> <risos> sala de aula? Várias salas de aula. O pessoal, existem aula aqui fora também. Ó. Ali. Aqui. Aqui tem uma aguinha Gelada Água gelada, água com gás e água normal Pegar gelada Chique, né? Tem água com gás eu não quero não Hoje Aqui, aqui tem os banheiros E aqui o banheiro a maioria dos banheiros são assim, ó. Homem e mulher. Só que aí, quando você entra, é, tem banheiros individuais, né? Lá dentro. Vou mostrar. Mas, geralmente, os banheiros aqui são assim, ó. Tá vendo? Aí tem vários banheiros individuais. Mas. Aqui, os banheiros são separados assim. Gente, aqui. Tô. É na hora da pausa, mas já já vai ter uma pausa e eu tô filmando aqui. É que o professor não tá na sala, porque ele tá em duas salas. Então, eu tô meio que andando, fui no banheiro, daqui a pouco é a pausa, e aí eu tô aqui falando. Mas o professor tá ali na outra sala, se ele me ver, ele vai brigar. Ele briga. Mas é isso. Eu vou entrar aqui na sala, eu tô fazendo um trabalho com as meninas, e aí eu vou... Terminal que eu tenho que fazer. Estou bem na sala de aula aqui. Estão pensando que eu estou filmando elas, mas estou não. não. I just recording myself. <laughs> Do you want to be my channel? <laughs> Eating some fruits, <laughs> my friends. <laughs> First day primeiro dia Yeah, escola. Sim, in escola. Nós estamos e escrevendo, não se preocupe. Tudo vai bem. Sim. Quando o professor não está na sala, fica uma falação e é só mulher aqui. tá vendo? Elas estão tudo falando em... Em árabe, sei lá. E lá atrás as meninas estão falando inglês. I'm just saying, I'm just saying that the, when the teacher is not in the class mm -hmm. so we just talking and they are talking like. We're analyzing. What are you doing? Be, be, be, be, some are by the analyzing. Newspaper, we are not talking. Don't disgrace us. <risos> muito engraçado. Então, ela, ela ficou esperando aparecer na foto do site e ela não apareceu, gente. Ela tá contando a história. Gente. Então ela tá aqui no meu canal hoje. mevis é do Malawi. Malawi. Yeah, Malawi. Yeah. É Malawi. É. Filipinas <risos> então, Vou mostrar pra vocês a cantina aqui. O pessoal, não vou mostrar as pessoas, mas vamos mostrar a cantina. Tem comida, ó. A comida aqui, comparado com o preço daqui do da Dinamarca, de, pra comer. Aqui é considerado um dos restaurantes mais baratos. E a comida não é ruim. Mas eu não vou comer hoje não, porque eu tô com um pãozinho aqui do meu café da manhã ainda. E aí eu nem vou comprar comida, mas eu tô vendo várias coisinhas. E... É um dia de Comida. Um restaurante... Aí tem pizza, uhum. tem uh, comidinha ali. Uhum. Uhum. Uhum. Comida meio que Asiático aqui. Aí tem aqui comida para chuva. Aí aqui é todo o restaurante aqui. Vou comer o, meu, o meu pão que eu fiz hoje de manhã e não comi. Porque saí correndo, eu fiquei fazendo vídeo e no fim eu atrasei. Aí eu deixei o pão pra comer agora. Pão com presunto. Meu é, pão. Essa comida é da minha amiga Ali Meves. E aqui você pega a comida à vontade. você pega o tanto que você quiser. E, e paga o mesmo preço. Gente, a pausa acabou. As meninas estão ali atrás. A gente ficou conversando, tem pão. A gente tá atrasado para voltar pra, pra sala. Vamos esperar elas virem. Vamos largar elas lá. Como hoje é o primeiro dia, aí a escola tá mais vazia. Ali é o. que é a quadra. Ali são as cadeiras, olha o que As sun. E ali o pessoal tá fazendo alguma atividade, sei lá o que. E as meninas atrasadas. Time, time, time, time off. <laughs> <They're> late. <laughs> <laughs> Very late. Very late. Come on, mai. on. you okay, a pausa Janis hello. Hoje é só e o rumo de casa é. a aula vou Pegar aqui minha bike, tá tudo molhado, então vou dar uma secada aqui nas coisas e aí vou pra casa. Na verdade eu moro tipo três minutinhos de bike da escola, cinco no máximo, então é rapidinho é, ir pra casa assim. Eu, daqui a pouco eu tô lá. Essa é a escola. Gente, cheguei agora há pouco da escola e eu vou decidir ir lá correr, porque aí eu já corro, já que eu tô sozinha em casa. E aí eu vou lá buscar o Isaac. Eu vou buscar ele lá por umas três horas, que é o horário, assim, de saída ali da creche, né? Mas aqui não tem horário específico. Você pode buscar a criança é, até acho que 5 horas da tarde você pode ir lá buscar. Vamos sair aqui, eu vou descer toda essa ladeira. E aí eu tava pensando que caminho fazer, né, na corrida. Mas eu vou descer toda essa ladeira e depois eu vou tentar ir lá no portinho. Mostro pra vocês o portinho. E depois eu volto correndo também, tá bom? Tirando do hospital, eu acho que esse é o prédio mais alto aqui da minha cidade. Tem elevador e tudo. Essa é uma loja sueca. É tipo uma loja grande, assim, de promoções. É, assim, não tem muita promoção, é preço acessível, assim. Quando minha mãe tava aqui, eu queria que ela abrisse logo, pra gente poder vir juntas. Mas a loja abriu duas semanas depois que a minha mãe é, foi embora. Gente, aqui é bem bonito. Essa parte da cidade. E... A gente já veio pescar aqui uma vez. Às vezes dá uns peixes. Deu uma vez muito peixe. Só que não era um peixe comível. Cheio de espinho. Foi um desastre. E aqui abriu uma sorveteria nova. Shake Baby Shake. No verão que, que é legal. Tem bastante gente. E aí o pessoal vem tomar sorvete, né? Porque essa época do ano que é, quer é tomar sorvete nesse frio. Olha que bonito. Aqui, essa. Esse canal aqui é todo, vem é, navio, eles vêm em toda essa parte aqui, tem uma ponte ali que levanta, aí eles vêm em toda essa parte ali aqui, para ali, tem made, deixa madeira, ali era uma antiga fábrica de papel, e do lado dessa sorveteria tem um restaurante, que é estilo restaurante americano, então é de hambúrguer, essas coisas assim, eu assim, a gente nunca veio aqui, e a gente. Eu quero vir um dia, né? Experimentar. Mas é meio carinho, né? Então a gente vai esperar um pouquinho. Aí tem uns ônibus, sabe? Ah, tá bem decorado, bem legal. De Natal ainda. Mas tem uns ônibus lá de fora, que eles encheram de, de espuma branca pra parecer que é neve. Já é que não tá nevando tanto aqui. E aí tem os ônibus, assim. Aí eles falaram que lá dentro é bem legal também. Aí um dia a gente pode vir. Eu e eu gravar e mostrar o que tem, o que a gente comeu. Gente, esse é o porto. Meu telefone vai acabar a bateria agora, agora, agora. Mas esse é o portinho daqui. Gente, foram 36 minutos no total 4 é quilômetros e meio, mais ou menos. É, foi boa a corrida, parei algumas vezes pra fazer vídeo pra vocês mas queria ter até mostrado mais tem umas partes bem bonitas ali onde eu tava correndo só que minha bateria do celular acabou, então não deu, mas da próxima vez quem sabe vou agora tomar um banho e me ajeitar e já já vou ali buscar o Isaac cheguei aqui na escolinha do Isaac, dá uns 15 minutos de casa e o cacatou que tá frio e eu vou pegar ele ali e até ver ele já ali fora. Aí a gente vai pra casa. E a cara dele? na terra e tá todo sujo ai ai ai vamos limpar para gente ir embora vamos para casa vamos Eu já tá dando tchau tá dando tchau para parede vamos lá pegar as suas coisas lavar a mão vem o Isaac tá pronto para ir para casa tá todo sujo e molhado porque ele deve ter brincado entrado ali na poça d'água de lama a poça de lama né que olha como ele tá até eu fui limpar ele e fiquei com a unha suja de lama, porque ele tá muito sujo. E nem tem muito o que fazer, porque ele só tem essa roupa, né? Quer dizer, ele tem troca de roupa por baixo. Que deve estar tá seca, né? Só a manga aqui que eu tô vendo que tá meio molhada. Mas a gente vai pra casa mesmo. Mas essa roupa dele não tem outra. Ele vai ter que. Amanhã eu vim ter que botar pra lavar e secar rapidinho. Mas aqui essa escolinha é assim. Ela é bem aberta. E as crianças brincam quase o dia inteiro do lado de fora. Então. É, é, esse é o, é o jeito, né? O estilo dessa escolinha: de, das crianças ficarem a grande parte do dia do lado de fora. Né, Isaac? Dá tchau. O vídeo. É! Você é a música do ônibus? Rilebue. A roda do ônibus gira, gira, gira, gira. Chegamos em casa. O Isaac e a da bicicleta. Chegamos -me no mesmo tempo. Just come take him. Você não vai tirar ele? Que eu vou guardar a bicicleta lá atrás. Bom, cheguei aqui, troquei o Isaac, dei um pouquinho de mamar para ele que ele tava chorando. Bom, é isso, gente. Vou ficar com o vídeo por aqui hoje. É, a rotina vai, né, do dia vai, vai seguir como janta. E dar a janta pro Isaac, pôr ele pra dormir e é assim que vai seguindo a rotina. E não tem muito o que mostrar, a gente já most... eu já mostrei um pouquinho da rotina do Isaac no outro vídeo, né, no vídeo anterior. Então, vai seguir a mesma coisa, a gente segue a mesma rotina pra não mudar muito. E, e é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou deixa um like, faz assim, like, um like. Não esquece de se inscrever aí no canal e deixar aí seu comentário falando o que você achou desse vídeo, do meu dia, do que eu fiz. Né, daqui É isso. Beijo! Tchau! tchau!